Pessoal, vamos falar sobre o Twitter e o Elon Musk. Elon Musk suspendeu o acordo com o Twitter. Parece que ele não vai mais comprar o Twitter. Será? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Thiago Souza, Aí Rodrigues e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, o que aconteceu aqui? É... Agora cedinho... Agora pouquinho pouqu poucos minutos, o Elon Musk tweetou aqui, ó o acordo com o Twitter está temporariamente suspenso, é, dependendo de detalhes é, de suporte, calculando o spam, fake accounts realmente representam menos de 5% dos usuários. Ou seja, o que, que quer dizer isso? O o Elon Musk comprou o Twitter é, com base justamente no número de usuários. Né? E ele quer, lógico, usuários legítimos. Ele não quer spam e a conta fake, esse tipo de coisa. E o que ele está dizendo é que é, ele está desconfiando. quando O, o Twitter apresentou para ele uma conta dizendo que as contas é, fake e de spam são menos de 5% dos usuários totais do Twitter. E ele está desconfiando disso. Parece que ele tem alguma informação de que isso não é verdade, né? E, lógico, se isso não for verdade, ele estaria pagando caro demais pelo Twitter. De fato, eu já falei isso num vídeo que eu fiz recentemente sobre o Elon Musk e o Twitter, é, que é justamente a situação de que, veja, ele ofereceu um valor de 54 dólares e 20 centavos por cada ação do Twitter, mas ele fez isso? Alguns meses atrás, antes dessa enorme queda na Bolsa. E o que, que acontece nessa situação? Essa queda na Bolsa fez com que as ações do Twitter também ficassem numa posição delicada. Né? Elas estão se mantendo altas por quê? justamente porque existe a expectativa do Elon Musk comprar elas por 54 dólares. Mas, no final das contas, é... o Elon Musk sabe que agora ele não precisa mais comprar por 54 dólares. Ele pode oferecer um valor muito mais baixo. Que o pessoal vai aceitar, por quê? Porque eles sabem que se agora, se esse negócio cancelar mesmo, é, acabou, as ações do Twitter vão desabar, igual todas as ações de tecnologia estão desabando. Então, olha só qual é a história aqui, né? Eu, eu falei isso no, no meu último vídeo, eu, can, eu cantei essa pedra, né? eu falei: olha só, o Elon Musk está querendo negociar um valor mais baixo, ele está querendo jogar o valor para baixo. E aí, o que, que ele fez? Isso daqui, é, se ele quer mesmo comprar o Twitter, né? Porque o Peter Schiff falando assim ah parece que eu estava certo o tempo todo você nunca realmente quis comprar o Twitter estava blefando esse tempo todo quantas ações do Twitter você vendeu antes de twitar esse anúncio né porque certamente as ações do Twitter agora vão cair né ou seja existe agora o risco do Elon Musk não fechar o negócio eu acredito que ele vai fechar o negócio só que ele vai querer fechar por um valor mais baixo lógico Teve essa queda toda na bolsa, ele sabe que é, as ações do Twitter não estão valendo mais tanto quanto valiam antes, elas podem até estar tá com um valor nominal próximo, mas só porque ele já tinha feito essa promessa, né? Então, no final das contas, me parece muito mais isso do que a hipótese do Peter Schiff. Mas não, não, não se pode descartar também. Pode ter sido só uma jogada da Elon Musk para ganhar dinheiro e coisa e tal no final das contas, né? Enfim... É... Vamos ver o que, que acontecer daqui, mas aparece que a aquisição do Twitter pelo Elon Musk está é, é, sendo colocada em suspenso pelo Elon Musk. Ele provavelmente que é um desconto no preço. Ele vai jogar o preço para baixo e o pessoal vai aceitar, porque eles sabem que se agora esse acordo não sair, o Twitter está ferrado, né? vai desabar completamente o valor das ações do Twitter, né? E bom, uh, o que aconteceu ontem? Agora o que aconteceu ontem também foi isso daqui, né? Eu falei para vocês que estava sendo armado pela elite socialista lá dos Estados Unidos, eu falei desde a época do, da aquisição, já tinha notícias disso, que o governo americano ia tentar fazer alguma coisa para impedir essa compra, e que certamente a SEC iria tentar fazer uma investigação contra Musk. E aí, de fato, o que a gente teve a notícia ontem é que justamente a SEC iniciou essa, uh, essa investigação contra o Musk. Então pode ser por aqui também, o Musk está arrumando um protesto para sair fora dessa jogada investigação pela SEC lá nos Estados Unidos é um negócio muito sério, né? E ele tem várias outras empresas, então isso poderia prejudicar o valor das ações das outras empresas dele. Pode ser também isso, ele tá querendo simplesmente sair dessa compra, desistir disso justamente porque é, não quer essa investigação da SEC, né? E claramente essa investigação da SEC tá acontecendo por quê? Porque o pessoal democrata lá americano ficou empolvorosa com essas notícias todas dele, é, dele comprando Twitter, né? Não tem lógica nenhuma isso, ele não fez nada ainda, ele não mudou nada no Twitter, mas o pessoal não tá gostando. Inclusive, uma, uma coisa que ele falou ontem, na verdade, há dois dias atrás, dia 10, né, foi justamente que ele pretende acabar com o banimento do Trump no Twitter, né. É uma besteira isso, porque o próprio Trump já falou que ele tá comprometido com a Trump social, que mesmo que retirem o banimento dele do Twitter, ele não vai voltar pra lá, mas... É... Só ele ter falado isso talvez teria sido justamente a gota d'água que levou a SEC a abrir a investigação. Né? Ele falou isso no dia 10 de maio, no dia 12 de maio a SEC abriu a investigação para falar sobre o Elon Musk e coisa e tal. Enfim, é aquele negócio. Né? O Elon Musk estava sendo muito, muito polêmico nessa aquisição, falou em demitir, não sei o que lá. Já viu que isso não tem problema, de emitir, pode demitir um monte de gente mesmo, deve ter um monte de esquerdista é, infiltrado lá no, no Twitter, a verdade é essa. Mas tem muita gente querendo trabalhar lá também, então ele não tem problema nenhum com isso. Agora, é, alguma dessas coisas levou a, esse, a essa, essa suspensão aí. O, o Elon Musk sabia que o número de, de spam e fake accounts no Twitter é grande. Pô, todo mundo sabe que tem um monte por aí. Realmente... Me parece um motivo aqui, isso aqui parece uma coisa do tipo, ah, uma desculpa que ele usou para suspender a coisa. A questão é, por que, que ele suspendeu? Porque era o plano dele de suspender desde o início, que era só para ganhar dinheiro essa jogada mesmo? Porque a SEC começou a investir ele, investigar ele, e daí ele quer sair fora agora, não quer mais comprar o Twitter, deixa pra lá? Ou porque ele quer jogar um preço mais baixo no Twitter? Eu não sei qual dessas três coisas é, mas eu apostaria nisso daqui, ele quer só jogar o preço para baixo do Twitter. E vai conseguir.